primeiro episódio. Eu aqui. A ah, hoje, hoje teremos um bom que vai. Uh, Tá. Hoje será o primeiro episódio da nossa série Descomplicando, Descomplicando o Black. Essa série vai consistir em vários episódios de vídeos explicando Faz algumas coisas, coisas do cânon black. black que algumas pessoas, por exemplo, não entendem. Falam que quando você tá cansado, seu cérebro começa a trabalhar mais. Fonte vozes da minha cabeça. O que não faz sentido nenhum, mas, é, fun... mas é. Antes de começar, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like, que ajuda bastante. E, e bora pro bom, vídeo. Bom, gente, a primeira frase aí que a gente fala bastante: Rodar. Você deve estar se perguntando. Rodar, mas como assim? Você vai sair rodando numa roleta? Não. Rodar é o ato, o ato de incorporar no orixá. A gente fala rodar por ser mais simples de falar do que você falar. Você vai, você vai incorporar? Você está indo incorporar em uma em um orixá? Alguém chega e fala assim, ah, eu fui para uma festa de candomblé esse dia. E aí, se você, rodou, tipo... você incorporou, gente, mas é que a gente não vai ficar falando isso. Tá? E o mesmo a gente usa como virar. É, não é que virou de lado, de costa, não. Virou é incorporar também, é o mesmo significado de rodar. E a próxima palavra é... E que. É, quer dizer que a pessoa tá mentindo, a pessoa tá usando falsidade, incorporando no orixá. Quando a gente fala, ah, esse aí, fulano tá de eque. Tipo, ela tá fingindo alguma coisa. Mas como a gente, quando a gente fala, quer dizer que a pessoa tava fingindo, tava dando que, Tava sendo falso, entendeu? Aham. Uh -huh. Bom, a próxima frase é, tem nem água na cabeça. Essa frase é usada pra quando alguém tá se achando demais. Vidinha aqui tá muito parado. Ah, ah, minha mão tá coçando pra dar os bufetes. Por exemplo, tem alguém, tem alguém falando que é o bonzão. Que é, que é o top. Que é a sensação do momento. Tá, tá balançada. Aí você olha pra pessoa e diz, ih, tem nem água na cabeça. Tipo assim, que você, você na fila do pão? pão. A próxima palavra é bolar. Bom gente, bolar é um ato no candomblé, né, que é quando a pessoa é irradiada pelo orixá, quando o orixá passa por ela, mas ela não incorpora. É, o corpo dela ainda não está preparado, então ela cai. Né? Então quando a gente fala assim Do tipo, ah, você bolou O fulano bolou É isso, tá gente? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A próxima frase é Você é feito? Você deve se perguntar, como assim eu sou feito? Feito, feito de, quê? de que? Feito é a iniciação No, no canoblé Se você já é iniciado, se você já entrou Realmente pra religião se não que alguém que não seja feito né, não é da religião mas, mas eu sei o é... que a gente tá é sem tempo já já faz parte. tá ganho mundial a próxima palavra é marmoteiro bom marmoteiro aqui a gente já sabe o que que é não sei é alguém que faz as coisas assim errada né de qualquer jeito e dentro do candomblé não é diferente. O marmoteiro é aquele que inventa coisa da religião, ou faz coisa errada. Né? Isso é um marmoteiro, ele está fazendo marmotagem. né fazendo... A próxima palavra é função. A palavra função é usada quando tem algum rita dentro da casa de santo. Não é aberto ao público, e é. que é uma parte que a gente vai trabalhar. É função de dizer que a gente vai botar a mão na massa. A gente a vai, gente vai fazer. A próxima palavra é toque. A gente usa toque para falar o dia da festa do candomblé. Ai, outro dia eu fiz um toque. Menina, maravilhosa. Então, o toque ele é usado como festa de candomblé. Ele é festa de candomblé, abreviado toque. <risos> eu tô passada, chocada. Então okay. esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Ative o sininho para vocês receberem notificação de quando os nossos vídeos forem postados E até a próxima, valeu tchau. e tchau!